Todos os dias nós temos a chance de destruir todos os pensamentos sentimentos e emoções destrutivas cancelando o negativo e limpando o campo para novas energias energias de cura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 essas afirmações positivas para a sua vida então acomode-se em um lugar confortável ajuste o som e respire profundamente calmamente Isso. agora prenda a sua respiração por três segundos E solte o ar bem devagar. Repetindo esse processo três vezes. Isso. Muito bem. Abençoada seja a vida e a vida me abençoa. Abençoada seja o dia e o dia me abençoa. Abençoada seja a noite e a noite. E a noite me abençoa. Abençoada seja a luz. E a luz me abençoa. Abençoada seja o amor. E o amor me abençoa. Eu sou. Eu sou livre. Eu sou o mestre do meu destino. A minha mente é como o universo. Ela é infinita e ilimitada. Eu tenho fé e a minha fé é inabalável. Eu acredito no meu potencial. Eu acredito em mim. E eu aceito total responsabilidade pela minha vida. Eu estou disposta, sim, a ver a vida pelas lentes do amor. Pelos olhos da minha alma. Eu honro, eu amo, eu aceito e eu agradeço. E eu saúdo a deusa e o Deus que há é dentro de mim. Eu sou livre e eu sou incansável. E sempre recebo uma dádiva de cada situação desafiadora. E essa... É a oportunidade para o meu crescimento. Eu me aceito. Eu me aprovo. Eu me amo. E mantenho as minhas costas eretas. ergo a minha cabeça com segurança. De quem sabe o que quer. Como se os meus pés estivessem beijando a terra. Eu saúdo o sol. Eu saúdo a vida e a luz irradia para todas as células do meu corpo, curando e estruturando todo o meu ser. Eu estou disposta a sair da minha zona de conforto para atingir os objetivos que estabeleci para mim. Eu sei que o universo me dá ideias e soluções sempre. E me sentir confiante e segura é parte normal do meu dia. Eu sou a minha melhor amiga. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. A vida é um presente maravilhoso e eu amo a minha vida. Eu sou livre e eu me sinto preenchida com meu poder pessoal. Eu posso ultrapassar qualquer desafio. E viver aqui neste planeta é um privilégio para mim. Eu sou livre e eu sou forte como o sol. Eu estou em harmonia com tudo e com todos. Eu estou em harmonia com o universo. E eu sou um instrumento de alegria e amor. Todos os dias eu sou grata. Todos os dias eu me sinto honrada. Porque tenho um potencial grandioso e estou motivada a agir. E eu sempre encontro algo de bom em tudo que acontece comigo. Eu sempre encontro as bênçãos, porque eu escolho aprender e tenho sempre atitudes de gratidão. Eu sou grata, eu sou grata. E eu estou destinada a grandes feitos. E estou cada dia mais forte. Tudo chega a mim com facilidade, alegria e glória. E eu pinto os meus pensamentos com lindas imagens e cores. E a minha vida floresce. E a minha vida esplandece. Agora. Assim é. Está feito. Que assim seja e que o bem se faça. Eu abençoo a minha vida e a minha vida me abençoa. Eu sorrio para a vida e a vida sorri para mim. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê.